Olá, bem-vindo ao FAB em Destaque. No dia 12 de junho, a Força Aérea Brasileira comemorou o Dia do Correio Aéreo Nacional e o Dia da Aviação de Transporte. Fique com a gente e confira o que foi destaque na semana de 10 a 15 de junho. No dia 10 de junho, foi realizada a solenidade de aniversário de 23 anos de criação do Ministério da Defesa. O evento aconteceu no Clube da Aeronáutica em Brasília, Distrito Federal, e foi presidido pelo ministro Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, e contou com a presença de ministros de Estado, dos comandantes da Marinha do Brasil, Almirante de Esquadra Almir Garnier Santos, do Exército Brasileiro, General de Exército Marco Antônio Freire Gomes, e da Força Aérea Brasileira, Tenente Brigadeiro do Ar, Carlos de Almeida Batista Júnior, de Ministro do Superior Tribunal Militar, Oficiais Generais das Forças Armadas, dentre outras autoridades civis e militares. Para comemorar o aniversário de 91 anos do Correio Aéreo Nacional e o Dia da Aviação de Transporte, foi realizada uma cerimônia militar na Base Aérea dos Afonsos, no Rio de Janeiro, no dia 13 de junho. O evento foi presidido pelo chefe de Educação e Cultura do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, Tenente Brigadeiro do Ar, Luiz Roberto do Carmo Lourenço, e contou com a presença de outros oficiais generais da Marinha do Brasil, do Exército Brasileiro e da Força Aérea Brasileira. Representantes da Força Aérea Brasileira foram premiados durante a conferência dos Comandantes das Forças Aéreas Americanas, que ocorre até o dia 18 de junho na cidade de Antigua, Guatemala. O comandante da Força Aérea, Tenente Brigadeiro do Ar, Carlos de Almeida Batista Júnior, representa o Brasil no evento, juntamente com o Brigadeiro do Ar, Paulo Roberto de Carvalho Júnior o Coronel Aviador Bruno Pedra e o Sargento de Comunicações Warley Marques Soares. Este ano, a conferência reuniu representantes de 23 países, representantes da Junta Interamericana de Defesa e da Academia Interamericana de Forças Aéreas. O em destaque fica por aqui. Para acompanhar outras notícias, acesse as nossas redes sociais, inscreva-se em nosso canal no YouTube e fique por dentro de tudo o que acontece na Força Aérea Brasileira. Até a próxima semana!